Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no nosso encontro de hoje o meu convite é para que você se conecte com a compaixão ou seja compreender que somos né todos humanos iguais e que muitas vezes a felicidade do outro também está inserida na minha felicidade quando a gente se conecta e compreende que tudo é parte do todo que to somos todos né humanos iguais inseridos aqui neste Planeta Escola, vivendo uma experiência, um aprendizado, talvez fique um pouquinho mais fácil eu dedicar e eu desejar o bem para os outros. Mesmo que às vezes eu não concorde com aquela pessoa, que ela não faz parte do meu ciclo de, da sociedade, mas eu me conectar com essa sensação, eu ser capaz de desejar o bem para que eles não estejam no sofrimento, para que as pessoas tenham os recursos né, necessários para enfrentar os desafios da vida, para que todos sejam saudáveis, para que todos estejam em segurança. É algo que faz muito bem para mim. E a hora que você descobre isso, né, que faz tão bem para você, a gente começa a praticar e a gente começa também a desejar o bem para o outro. Então vamos lá? Essa é a prática linda de compaixão curtinha só para a gente inserir no seu dia a dia. Mas é ela que eu vou trazer hoje. Permita-se pausar por alguns minutos, porque no nosso encontro de hoje, a gente vai apenas trazer a compaixão como parte do início deste nosso encontro. Então, se conectando com a sua respiração, fechando os olhos. Você pode, nesse momento, estar em pé ou sentado, tanto faz. Apenas pause. E ao inspirar e expirar, tenta fazer das minhas palavras as suas palavras. Eu desejo que você esteja em segurança, eu desejo que você seja saudável, eu desejo que você seja capaz de viver em sua plenitude e eu desejo que você tenha força e os recursos suficientes para navegar por todas as dificuldades que a vida possa lhe apresentar. Tenta trazer pessoas na sua mente, pessoas que você gosta, pessoas que talvez não sejam tão próximas. Apenas traga imagens de pessoas. E eu desejo que você esteja em segurança, que você seja saudável. Eu desejo que você seja capaz de viver em sua plenitude. Que você tenha os recursos suficientes para navegar por todas as dificuldades que a vida possa lhe apresentar. Ampliando ainda mais, eu desejo que todos vocês estejam em segurança, que sejam saudáveis, capazes de viver em sua plenitude e tenham força e os recursos suficientes para navegar por todas as dificuldades que a vida possa nos apresentar. E eu desejo que todos estejam em segurança, sejam saudáveis, capazes de viver em sua plenitude e tenham a força e o recurso suficiente para navegar por todas as dificuldades que a vida possa lhes apresentar. Inspire e expira. Reorientando sua atenção para sua respiração, para o seu momento presente. E que essa sensação e emoção de desejar o bem para o outro, faça bem para você também